Gente, aqui é a Jerupoca e hoje eu vou gravar mais um vídeo do, vou jogar mais uma vez aqui esse jogo, o Compact Claustrofobia. E eu deixo eu por aqui tem algumas coisas aqui, porque aí né, fica mais, mais fácil. Tem tudo mesmo. E eu não fiz nada, né, literalmente, né, só saí do jogo. Já tem três ferros. E eu já fiz o balde de água, já, porque eu já tenho o que? Ah, tá aqui. Nossa, muito cega, né? Tá bem aqui no, no, no meu inventário. Eu tenho aqui a clay, né? A argila. Deixa eu vir aqui. No quest. Como é que faz? Eu tenho que pegar... Eu tenho brick, que aí faz o que? Ah, é para precisar mesmo, precisar de bastante, inclusive formar tudo já aqui um mais madeira. Tem pegar só um mesmo. um negócio que eu quero fazer, deixa eu ver quando que eu vou conseguir fazer. É aqui... Cadê o um negócio? É aqui só, será? Deixa eu ver. Ué, cadê o um negócio, gente? É que talvez eu esteja sendo cego e não tô vendo, né, mas... Bom, tem coisa mesmo pra ele. Como é que eu faço isso... É disso que eu faço como? Como que eu pego isso daí, gente? Oh. Não é assim que eu tenho que pegar o urânio aqui? Cadê? Tem alguns urânios aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver o que você acha procurando aqui. Aqui. Como é que eu faço isso? Abre de pintura. Bom, é esse daqui, ó, o lápis lazuli, não é assim tão difícil, né? Porque. Então, peraí, que eu cliquei no errado. Cadê o qual que é o que dá isso eu esqueci agora Aqui. é a de dessa daqui que eu consigo como ah é essa que tem que cuidar na parede não cuidar na parede não destruir o o outro Isso daqui é tem que pegar isso daqui pegar um bloco de ferro e aí tem que. Só que aí eu não teria que tirar tudo que daqui e eu não tenho espaço na minha ideia por tudo isso, né? Só que eu peraí, deixa eu ver uma coisa que eu acho que acontece. Se eu botar tudo ali. Deixa eu pegar assim, gastar aqui assim, reti, o, re, o retinho. O tá, gente? O restinho aqui da picareta. Que aí eu já ganhei assim, um espacinho. Tá, fica aí, aí eu vou ter que vir aqui, aqui, aqui, aqui, Porque eu precisaria de, não, na verdade eu tô, só deixa eu ver se eu daria, se eu tivesse os, os recursos, né, se eu conseguiria fazer com uns... quantos item que eu tenho. Ai, saúde. Desculpa, espirrei aqui. Aí, deixa eu pegar assim, a água que tá ali, aqui. Aí pega aqui a água, aí tudo que tava ali. Deixa eu dar aqui assim, né? As coisas. Ah, até daria, porque tem ainda sobraria espaço, porque esse daqui eu peraí que eu fiz na picareta, que esse daqui serve, serve. Quando você quebra, ela vem e um, um destrói, que nem lá o. O do Minecraft normal. O baú. Deixa eu devolver aqui assim agora as coisas. vai então, assim, né? Aí tinha mais. Aqui ó, quatro coisas desse. Ah, aqui, aqui ó, Pera aí ó. Peraí, que agora precisa preciso transformar. Essa daqui não tava aqui, tava aqui. Por que eu tava achando estranho. Deixa eu transformar essa daqui de volta numa terra pesada. Vai, transpó. Aqui. E aí, o último aqui. Pronto. Ai, que raio, não deu certo. Aqui. Isso. Olha aqui pela fornalha. E aí, o urânio aqui já tá pronto. Deixa eu vir aqui pegar isso daqui de volta e coisa assim eu consegui um coisa de urânio. de urânio deixa eu pegar o livrinho aqui pegar esse ué não posso pegar o bagulho ai deixa eu pegar aqui Ah, que tem mais isso daqui eu vou pegar esse coin, treina, entendeu? ah, então eu escolho isso, entendeu? Já tenho, já tenho, isso daqui vai demorar um pouco, porque preciso de ouro, né? Aqui o autoclicker ainda preciso desse. Como é que eu faço isso? Abre desse lead, como que eu consigo o lead? Preciso do... Do... O Dust... Dust... Como é que eu consigo isso, gente? Lead, lag... Será que eu isso? consigo com picareta de pedra mesmo Eu tenho! Tenho! Quantos que eu preciso? Só aqui assim Pico de quatro, quatro pedras e uma redstone. Tem redstone tem uma só certinho. Aí essa vai ficar aqui. Vou transformar isso daqui no, no que eu preciso. Eu preciso de mais madeira. Eu que eu, ou tenho o agulho aqui. Não é, tem só aquilo ali de madeira mesmo. Ó, tem isso daqui, isso aqui é o de outro slab, pra outra laje, né, pra fazer. Ó, tem cinco coisas aqui, ó, que é no cantinho, que assim, ó. Aqui é cinco, sei lá o quê, entendeu? Fazer aqui um pouco de madeira... E aí, quando tiver mais um tanto, eu, eu volto aqui pra conversar com. pra continuar o. o que eu tava fazendo. Eu já tenho aqui a 28 madeiras né? Peguei aqui um pouco e já deixei aqui a Aqui, vou deixar Aqui assim, que é o jeito, né? Isso Agora você preciso da pedra Eu tenho um tanto aqui assim de coisa disso que tenho uma Vou pegar aqui assim pra fazer uma picareta De... MADEIRA Imagina isso quando eu tô conseguindo fazer por causa de madeira Uma picareta de madeira no caso, não madeira É a de 4, 4 vezes três, 12 Aí as matemáticas aqui né? tenho 3, 4... 12 12 é que não precisa aqui não dá fazer aqui assim né? isso volta aqui aí deixa eu ver assim que é mais fácil é aqui que tá faltando ah tá vou ali isso deixa eu pegar aqui assim pronto aí agora eu posso fazer isso daqui que é legal que é a disso daqui O vestido disso daqui não vai demorar muito pra fazer isso, gente. aqui precisa de ferro vai ser aqui, isso e isso. Por isso que eu quero fazer aquela... Puxa. Ah, tá. Aqui. sim, não outro, cara. não é muito difícil fazer outro. Deixa eu vir aqui assim, se, aqui Eu quero muito essa calculadora, gente. Isso aqui também. Só que o jeito é o mesmo. Não, mentira. Só que você faz um, você tem outro. O único problema é a tintura. Que eu tenho, não. Como é que eu faço o Game Powder, gente? Game é, que Aqui. Fazer com 4 meter, um sulfur e um sawdust. O que é esse é só mil? Aqui, ó. Como é que eu faço isso? Vai demorar um tempinho pra fazer, né? Então, no vídeo de hoje eu fiz esse e esse. E ainda ganhei esses três negocinhos aqui. Então, acho que eu vou deixar o resto pro próximo vídeo. Então, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. E até o próximo. Tchau!